É, então, vamos lá. Não reparem o cenário não, tá? Mas o espaço aqui é muito pequeno. E eu não tenho como fazer live voltado para o meu cenário padrão. Eu uso uma webcam, então aqui é o espaço que eu estou é entre a minha cama e a mesa onde está o meu computador, tá? Mas eu não pretendo ficar muito tempo, não. Não pretendo perturbar vocês durante muito tempo. A ideia... É, falar sobre a vida no mar, sobre a marinha, tirar dúvidas de vocês, marinha mercante. Tá? Bom, é, eu quero salientar que não é a marinha de guerra, quer dizer, eu não, eu não conheço nada da marinha do Brasil, da marinha de guerra, é a marinha mercante. Existe uma diferença muito grande entre as duas. Tá? Durante o, o curso que a gente faz para oficial de marinha mercante, é, durante o tempo que a gente passa na EFOM, né, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, tem duas no Brasil, tem uma aqui na, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que é o SEAGA, né, o SEAGA, e tem outra lá em Belém do Pará, que é o SEABA. Então, a, a intenção é, é falar sobre como é a vida no mar, né, o, a diferença que tem entre a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante, e por onde eu passei, né? Os lugares que eu passei. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês queiram saber sobre a vida no mar, sobre as funções a bordo, eu só não vou falar aqui em política nem né? em terra plana, tá? Não é a minha intenção falar nesses assuntos. Então, por favor, política não, terra plana também não. Mas o que vocês quiserem saber a respeito da vida no mar, Fio Torres. Qual é a diferença? Qual é a diferença daqui da marinha mercante para a marinha de guerra? Marujo e marinheiro é a mesma coisa. Marujo é o apelido, tá? Marinheiro é a função. Você tem... É, a função de marinheiro é a segunda função de bordo, tá? quando a pessoa vai a primeira vez para o navio, ele é ele começa como marinheiro. Aliás, ele começa como moço de convés. Giovanni, muito boa noite, Giovanni. Muito boa noite. Então, ele começa, o Fio Torres, ele começa como como moço de convés, tá? ou moço de máquinas, dependendo se ele for de convés ou se foi de ou se for de máquinas depois com com o tempo ele pode se é, chega, é, se transformar no marinheiro né ele pode fazer ele pode fazer uns cursos mais e mudar a carta dele né o que vocês chamam de diploma nós da marinha chamamos de carta tá bom então a minha carta náutica vamos dizer assim a minha, a minha carta de, de comandante tem meu diploma de comandante, que né? vocês chamam na, na academia de diploma, na nossa academia marítima, que é, no caso, a Escola de Maria Mercante, a gente chama de carta. Então, a, a pessoa faz uns quatro cursos básicos, que são obrigatórios e pode se transformar no, no moço de convés de máquinas ou de náutica. Pode ir para máquinas ou para náuticas. E, no caso, para oficial, tem um curso, né? Tem uma, tem uma, normalmente tem um concurso, também né? tipo um Enem, né? Tipo vestibular. E se passar nesse concurso, aí vai para exame físico, exame psicológico, é, tem natação, tem permanência, né? A permanência é a capacidade da pessoa ficar flutuando na piscina sem encostar em lugar nenhum. Tem que ficar durante 15 minutos colhando. Tem exames médicos, vários exames médicos. Né? Vacina obrigatória, tem que estar com a com as vacinas em dia, e tem que ser menor do que 24 anos. Aí pode fazer o curso para oficial, se passar, né? É, uma outra opção para quem quer ser oficial é quem já tem algum alguma faculdade de ciências exatas. tá é, Tem que ser ciências exatas, não pode ser ciência humana. Então, quem já for engenheiro, quem já for matemático, quem já for é, físico... Astrônomo, pode já entrar, né, depois de fazer uma prova, né? E fazer um. É fazer um. um curso de um tempo menor, né, que ele já tem algumas horas. É, tem, e, através desse curso, ele vai praticar com a gente, né? A bordo e transforma-se no oficial. Só que ele não chega comandante, tá? Ele não chega a comandante, não. Quem faz esse, esses dois cursos aí, lá é a Zon e a SON. Né? As, é, um é de máquinas e outro é de náuticas. De náutica, né? Esses não chegam a comandante. Só quem chega a comandante é quem faz aí, foi um do começo, do início, né? No curso fundamental. Faz os quatro anos e passa um ano a bordo fazendo estágio. Que nós chamamos de praticagem. Tá? Eu entrei na. Eu entrei na Marinha em 79, tá? quer dizer, eu me formei em 79, né? Na verdade, eu entrei em 77 e comecei a viajar no início de 80, né? Numa empresa que já não existe mais. A empresa existe, na realidade, existe o prédio, existe a empresa, mas não tem mais navio, é Neto Mar, né? E ela... Eu já comecei por ela né? e fiquei a minha vida inteira praticamente embarcado, né? Teve alguns anos que eu consegui trabalhar na Varig, né? Então eu saí da Maria Mercante e fiquei na Varig, mas quando veio o Plano Collor, a Varig foi a falência, e aos poucos foram sendo mandados embora os empregados. Eu acabei entrando na lista da demissão e tive que voltar para o mar. Né? Fala, Lelê! Tudo bem? Escola Sem Fim? Por que, que você não está de azul, escola sem fim? Você é da, da resistência, tem que estar. Tá... Tem que estar de smurf aí, tem que estar zoladinho, né? Deixa eu ver aqui, cadê você? Deixa eu ver como é que eu vou te dar aqui o... Lele? ainda não apareceu aqui você, ainda não, aqui. É, Gladson Ferreira, eu não preciso me chamar de senhor, não, tá? Eu, eu não sou tão velho assim. É, na Varig eu usava peraí, escola sem fim deixa eu ver como é que eu boto você de moderador aqui escola sem fim, Tá difícil né? é. ah tá, tá aqui Pronto, assim, enfim, você já está de moderador agora, viu? É o seguinte, é... Eu, na Varg, eu, eu era o que se chamava gente de tráfego, traf, é, tá? Eu fazia check-in, eu fazia controle, eu fiz um curso de controlador de voo, mas era, era um curso de... Controle de embarque desembarque, tá? Eu tinha um, um, um grau de chefia lá. O meu chefe, o meu gerente, ele tinha sido marinheiro também, tinha sido da Marinha. Então, nós fizemos uma certa amizade, né? Assim, é, éramos colegas de profissão, né? Antes de, de ser a, da, da aviação. Mas eu trabalhava só no aeroporto, eu não voava, tá? E foi durante oito anos que eu fiquei por lá, até vir o plano Collor e a Vale afundar Depois eu saí e voltei para voltei para o mar, certo? Eu ficava, sabe ali atrás, quando a pessoa, atrás do, atrás do check-in tem uma sala onde as pessoas ficam fazendo controle de voo, de que embarque, fazendo embarque, desembarque, eu trabalhava naquela área ali, era líder de área ali, né? ajudava meu chefe lá. Foi um bom tempo, sabe? Trabalhar na, na Varig vale, era uma cachaça, viu? Era, era abria muita porta para gente, era, era assim, uma coisa assim: tipo, uau! Se você falasse para alguém, pô, eu trabalho na Vale, pô, você trabalha na Vale? Era uma coisa assim, era fantástico, né? mas é, para funcionário era triste, tá? Não, não dava nem a metade do que eu ganhava na Marinha, nem a metade. Tá? É o mar, né? Ele tem uma a Marinha Mercante, a principal diferença da Marinha de Guerra é que a gente aprende, né? A gente faz o curso no quartel da Marinha. a Marinha a Marinha Mercante é vistoriada pela Marinha de Guerra e todos os nossos certificados são emitidos pela Marinha de Guerra. Então nós somos vinculados pelas vistorias, né, que fazemos à Marinha de Guerra. Mas trabalhamos é, tipo CLT, né? Trabalhamos com carteira assinada, é, CLT. A gente, depois que sai da, da EFOM, a gente tem que correr atrás de emprego. Na época que eu, que eu fiz a, o curso da Maria Mercante, estava tá, uma festa, a Maria Mercante era uma festa, né? Mas com o governo Fernando Henrique, a coisa de, degringolou, porque ele foi pressionado a abrir a navegação de cabotagem para os navios estrangeiros, né? E aí acabou com a marinha mercante brasileira, que praticamente começou a falir as grandes empresas, o Lodge brasileiro, né? A própria Netumar faliu. A Vale do Rio Doce, entende? Então, a que tem muita história para contar, muita coisa. Muita coisa. A Varig, na verdade, não acabou ainda. Você ainda vê alguns aviões da Vale mas mais de carga, Tá? E às vezes você vai no num, num avião da Gol e você vê a aeronave da, que era da Vargas, tá pela Gol, ainda mais ainda existe alguma sessão de carga então, ela não, não se extinguiu totalmente. Não E isso? Eu vou falar, a história, contar a história da Vargas para vocês aqui. Eu vou passar umas, umas quatro ou cinco horas. É, Gladson, aqui em Recife, passou muitos anos com aviões da Varig no, no pátio do aeroporto. Acho que faz dois anos que retiraram, mas depois de um grande processo na justiça. É, a história da Varig ela, ela é complicada, eu posso contar para vocês, mas hoje a intenção é mais navio, né? Mais navio. É muito interessante, saber é, a vida no mar, você conhecer a. O povo, né? o povo brasileiro de, de norte a sul, a imensa diferença que existe entre o povo do norte e o povo do sul. As tradições, as, as culturas diferentes, você conhecer pessoas diferentes, palavras diferentes, sotaques diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes. né? E você vai... Eu fui praticamente desde a... De Necotéa, que é muito ao, bem, ao, bem ao sul na Argentina, que foi o mais ao sul que eu fui na América do Sul, até subir os Grandes Lagos e até Toronto, né? E também fiz a, a volta ao mundo, né? Dei a volta ao mundo, eu saí do Rio de Janeiro em direção ao Japão pelo Atlântico, passando por baixo da África do Sul e na volta, no retorno, continuando pelo Pacífico, né? Me descendo pelo Canal do Panamá. Em outra ocasião, indo para o Japão, nós subimos, né? é, atravessamos os Estreito de Gibraltar, passamos pela Europa primeiro, e, porque a intenção era, era ir para a Itália, mas no meio do caminho houve uma mudança de, de, de destino, e nós fomos parar nas Filipinas, depois das Filipinas na, na, na Coreia, Coreia do Sul, Busan, né? na Coreia, e depois, na, né, até, até chegar no Japão demorou, e depois no Japão voltamos. Né? Foi uma parte que, uma época da minha, da minha vida no mar, que a gente fazia trabalho Trump, né, como nós chamamos. Trump é, é como se fala em inglês o vagabundo, né? aquele que, que é desempregado, que vive na rua, a gente chama Trump. Então, não é Trump com U, não, é o, o presidente dos Estados Unidos, não, é Trump com A, tá? Trump, no caso, né? Trump. Então, o é aquele navio que não tem carga certa, não tem contrato certo. É aonde estiver a carga, ele vai. E nessa história, eu fiquei dois anos sem vir em casa. Eu passei dois anos a bordo, indo para vários lugares, sem previsão de voltar para casa. Até que um dia falou, Ó, finalmente nós vamos voltar para o Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. E foi ali que eu desci do navio e falei, "Ó, para mim... Chega, apareceu a chance de eu trabalhar em terra. Foi aí que eu trabalhei na Vale durante o um tempo. E depois eu, eu acabei tendo que voltar com a falência da Vale. Gladisson Ferreira, essa você já, já tinha colocado, né? Tem um canal aqui no YouTube que é de um pescador aqui de Itamaracá. Ele constrói as jangadas e taca pau no alto mar. Eles vão a 50 milhas náuticas. Olha, os pescadores são verdadeiros heróis, viu? Além do que, são muito irresp irresponsáveis também. O pescador, ele compra o barco, ele vai e pega um, um livrinho de navegação. Né? Ele, poxa, para ele... Poder navegar Para qualquer pessoa poder navegar, é, é o que eu sempre falo para quem vem no meu canal e vê os vídeos que eu tenho de, de marinha, falando sobre as funções de bordo, perguntando como é que faz. Porque é... Não, porque eu sou... É... Tem um que é ambientalista, né? Teve um que era ambientalista que vem no meu canal dizendo que gostaria muito de comprar um barco e sair navegando. Aí eu falei para ele, olha, você tem que se informar, baixar o prepon né? Qualquer um que quiser saber... A os cursos disponíveis, o número de vagas, quando é que se inscreve, já tem, já saiu o prepão 2020, já está disponível, você baixa gratuitamente com PDF, tá? É a lista de todos os cursos, inscrições. Então, tem quatro cursos básicos que qualquer pessoa tem que ter para poder navegar, para poder ter um barco. São quatro. Primeiro, socorros, é um deles, né? Relações Humanas, Combate a Incêndio, e... É primeiros socorros, combate a incêndio, relações humanas. Tem mais um agora que eu não estou lembrando aqui. Ah, é cuidados médicos. Primeiros socorros, combate a incêndio, relações humanas. E tem mais um. São quatro. São quatro certificados básicos que você tem que ter. Hoje em dia, eles são unificados em um só. Esses quatro são um certificado só. Tá? É, tem, tem um canal que eu sigo também, que é o canal do pescador, tem um pescador, ele vive pescando, mas eu não vejo muito, não, tá? Porque é aquele pescador que eu não, eu não sei se ele está pescando em lugares próprios né, para isso, ou se ele está pescando ilegalmente. né Mas ele mostra cada peixe grandão que ele pega, Entende? Então é. Eu, eu sigo uns canais bem interessantes aqui. Eu sigo um que é Diário de, de um Caminhoneiro, que é muito bom. Sigo um canal de um taxista também. Que tem, é, tem uns canais é bem legais que eu sigo, né? Tem muito a ver com a minha vida, né? Pessoas que vivem fora de casa, muito fora de casa. Só que... É, teve duas fases da minha vida na marinha, né? Teve a minha fase que eu ficava quase um ano fora de casa e passava três meses em casa de férias. E depois teve a fase do offshore, né? quando a marinha mercante começou a falir, o offshore ainda estava em alta. O offshore é é aquele aqueles revocadores de alto mar que vão auxiliar nas plataformas. Então, quando eu voltei para o mar, eu acabei voltando para o offshore, né? acabei indo para o offshore pela primeira vez e fiquei lá ainda mais oito anos dentro do offshore. Eu naveguei com poloneses, naveguei com russos, naveguei com filipinos, naveguei com egípcios, então, naveguei com brasileiros também, né? E cheguei a comandante, né? Dentro da minha carreira, cheguei ao topo. E hoje aposentado, não pretendo retornar para o mar. Né? Não pretendo mesmo, porque não é o Mar de Rosas, tá? Quem pensar aí que, que quem está no mar é uau, é assim, é uma, uma coisa muito legal. Né? Cavaleiros dos zodíacos, eu nunca vi os cavaleiros dos zodíacos, não. Eu acho que quando, na época que passava o Cavaleiro dos Zodíacos, eu estava viajando, e naquele tempo que eu viajava nesse, nessa época aí, não tinha internet a bordo, então a gente ficava alienado mesmo. Eu só, só, só sabia das novidades por cartas que mandavam, né? Quando a gente chegava, por exemplo, fazia Rio Nova York, aí quando chegava em Nova York, a gente recebia cartas da família, né? E nessas cartas eu sabia das novidades. Aí começava a ver a televisão de lá, do lugar onde a gente estava. Né? E na, em todos os portos a maioria dos portos, inclusive aqui no Brasil tem também, tem o chamado Siemens Club, que é o clube dos marítimos, né? seria isso, e esse Siemens Club, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer porto do mundo que você vai sempre ter um e lá você pode ligar para casa tem sempre alguém que fale pelo menos um espanhol, que te ajuda, você precisa, você vamos dizer, que você está na, nas Filipinas, você não fala nada nas Filipinas são 14 dialetos diferentes tem o Tagalog tem o Bizaya tem muita muita coisa né então é, você chega nas Filipinas você vai para o Cinema Club tem alguém lá que fala espanhol ou pelo menos fala por talvez até fale português para eu que falava inglês era muito fácil né mas para quem não falava na época né era difícil então é... É isso, a gente.. Qual é a parte mais difícil que eu considero na vida do mar? O Gladysson Ferreira está perguntando, olha, a parte mais difícil é enfrentar o mau tempo, viu? O afastamento da família é muito difícil. Tá? A gente vê, principalmente é, durante épocas assim, de final de ano, Natal, o aniversário de casamento, o aniversário da esposa, dos filhos. Né? é uma das partes mais difíceis é o afastamento da família que você fica e a outra parte mais difícil é você enfrentar o mar pesado né? Eu não sei se vocês sabem tem vídeos meu lá no meu canal que fala sobre a escala Bofor que vai de 0 a 12 o mar, o mar espelhado seria o zero e o um furacão com ondas de 12 a 15 metros de altura sendo a altura que é da crista até o cavado tá? que é a medida, que é da parte mais alta até a parte mais baixa isso aí seria o Mar 12, né? E, no caso, essa escala não é uma escala de altura do mar, é uma escala de vento, porque é o vento que levanta o mar. Então, é, eu cheguei até o Mar 10 e não quero ver o Mar 11. Não quero, nunca quis ver o Mar 11, o Mar 11 eu vi o pessoal novo de escola entrar no navio lá, dizendo ah, poxa, eu tenho que pegar o Mar 12 eu quero ir para o Mar do Norte, pegar o Mar 12 eu quero ver como é que é, o cara, cuidado com o que você pede você pode acabar conseguindo você está pensando em se matar? É. não tem navio navio não tem tamanho não, o mar tem que ser respeitado entende? É, tem, tem paulada no mar tempo ruim no mar, não é coisa de horas não é coisa de dias Chega a ponto do navio andar para trás O navio não pode parar quando está quando pegando é, não, é loucura O mar 12 é furacão a pessoa, O comandante tem que ser muito safo Tem que ser muito é, Muito perito mesmo né? Tem que ter muita é, Prática Para ele poder navegar na direção certa E saindo bem devagarzinho Daquela situação Daquele mar né? Porque o vento para, mas o mar continua ainda Quer é dizer, depois que, vamos dizer que você tenha três dias de vento forte, de vento, vento força 12, o mar vai subir, vai ficar com as ondas muito grandes, e o navio vai enfrentar esse mar durante uma semana ou mais. Tá? Quem for fraco de estômago vai enjoar, e enjoo enjoa no mar não é coisa de horas também, não, é coisa de dias. Né? O lado bom da vida no mar é você conhecer outras pessoas, você conhecer outras culturas. Isso no tempo que eu viajava em navios é, é, que faziam alongada, né, que faziam longo curso. Quando eu fui para o offshore, já era mais difícil, porque a gente não saía de bordo. Você não sai de bordo no offshore, não. Mas, em compensação, não ficava mais um ano embarcado. Né? No offshore, eram dois meses a bordo e dois meses em casa, de fazer um né? Todo navio tinha duas turmas. Então, desembarcava todo mundo de uma turma e embarcava outra turma. E ficava revisando assim. Mas aí foi começando a crise na Petrobras e os navios foram perdendo o contrato e também foi acabando, acabando, acabando, acabando. Eu estava me aposentando, me aposentei, me mandaram embora e me aposentei em seguida. Foi a minha sorte. <risos> tá? Então é... Mas é muita coisa. Pode, pe é... pode pegar carona em navio? Não, não não pode. Navio, você, Navio mercante no tempo que eu viajava em navios que fazia alongada, tá? antes do offshore e antes do 11 de setembro, é, você podia levar pai, mãe, esposo, esposa ou filhos. Nem irmão podia levar. Ou então, se fosse algum convidado do dono da empresa. Tá? Muitas vezes viajava alguém a convite da empresa, Quer é dizer, alguém do seguro, alguém da empresa viajava com a gente para ver como é que era, mesmo para fiscalizar, entendeu? Mas você dá uma carona, não. Se eu, por exemplo, se eu for um comandante e é, eu quiser levar você para viajar comigo, eu vou ter que pedir permissão à empresa. A empresa vai perguntar, mas é que, vem, vem cá, quem é esse cara para você levar ele para a Já começa por aí, já começa a pegar mal por aí, entendeu? Então... Ele é o que seu, ele é o teu irmão. Né? Você sabe que nós, você sendo comandante, se você levar um, um amigo seu que não seja seu filho, que não seja seu pai, que não seja seu parente, irmão, até é, a gente abre uma exceção. Mas como é que fica para os outros, para o marinheiro de convés lá, para o marinheiro de máquina, né? Que vai querer levar também uma, uma amiga, vamos dizer assim, né? E não vai poder. Entendeu? eu conheci, teve um amigo meu que era um marinheiro a bordo, que ele, Navi parou em Cabedelo, então ele conheceu uma, uma moça lá em Cabedelo, ele foi lá na, naquele lugar, lá em Cabedelo, né? e ele viu uma moça lá, ele era solteiro, ele gostou muito da moça lá, e ele pediu o comandante para viajar com ela, o comandante, você tá maluco, rapaz, você tinha, tem que ser casado com ela, tem que ser sua esposa, aí ele foi em terra, casou com ela, pediu ela em casamento, ela aceitou, casaram Aí sim, ele trouxe para bordo o papel, provando que estavam casados, pediu permissão, o comandante riu para caramba, autorizou a viagem deles, falou com a empresa, ó, o cara mostrou a certidão aqui, ele tem direito. Aí ele levou a esposa dele para viajar, fez, ela fez a volta toda, foi até Toronto com a gente, voltou, e tá com, deve estar tá com ele até hoje. Deve estar tá com ele até hoje. Eles se apaixonaram realmente, ela largou a vida que ela tinha anteriormente e passou a viver com ele. Isso é uma história interessante que eu tenho. Hã? É, eu evito ver esses canais, tá? Porque. É porque são, tem, tem muitas pessoas que saem da escola agora. E uma coisa é você terminar o curso, ter toda a teoria, saber fazer um cálculo astronômico, mas você chegar a bordo e encontrar lá aquela uma espécie de uma enterprise, né? Uma, uma nave de um, um capitão Kirk desse aí na vida, cheia de botão, que você nunca pensou em, em ver aquilo na vida, você fica perdido, cara. Aí você vai começar a aprender a navegar. Eu treinei muito praticante, né, muito estagiário, saiu, saiu da escola cheio de teoria, mas sem saber navegar, sem ter prática nenhuma de, de pegar no pesado mesmo, de enfrentar, bravo, de enfrentar o mar bravo, né? É não, é, Gladson, não, não penso, não penso em fazer livro não, tá? Não penso não porque livro é complicado, livro é complicado porque eu teria teria muita coisa para contar. Talvez eu possa fazer um compilado dos meus vídeos um dia e escrever, né? Começar a escrever sobre a, a... Os meus vídeos, né? Aí de repente eu posso fazer vários livros, assim, um sobre navios, outro sobre astronomia, livros sobre as coisas que eu falava dentro do. que eu falava dentro, que eu falo dentro do meu canal, né? Mas por enquanto eu. a, a minha parte, a minha colaboração vai ser aqui na, na internet mesmo, no YouTube. Tá? A ideia é essa. Temos quantos assistindo agora? Deixa eu ver aqui, tem uns 10 aqui assistindo. É bom. É uma, uma das coisas que eu achei bem interessante foi viajar para a Amazônia, sabe? A vida, quando você vai daqui para a Amazônia, você chega ali depois do Calpo calcanhar, você se afasta, e vai, continua, passa em frente à fortaleza, e vai se afastando, vai se afastando, até você chegar na foz do Rio Amazonas e entrar. E aí você vai começando a ver a água ficando cada vez mais barrenta, mais barrenta, mais barrenta, até. Você pega o rio Pará e vai entrando por dentro dele, vai chegando quase, até chegar em Parintins. Quando chega em Parintins, eles, o nome do rio muda para Amazonas. Aí vai, vai chegando, vai continuando navegando de Parintins, até quando você encontra o rio Negro e passa pelo encontro das águas, né? Não sei se vocês já viram o encontro das águas aí pela internet, que tem ali, que são... O encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, a partir dali o vice é, passa a receber o nome de Amazônia, de Amazonas. Né? É uma viagem muito interessante. E eu já naveguei por muitos portos ali, já entrei no Rio Trombetas, né? quando eu ia para Trombetas pegar Bauxita, trazer Bauxita para o Maranhão, né? que a Bauxita era tirada lá da, de Trombetas. Tem uma cidade lá em Trombetas que é interessante, né? uma cidade que é feita só para a empresa da bauxita lá. Ou seja, a pessoa trabalha lá, ela tem direito a uma casa para morar, ela paga um ou dois reais de aluguel só para não poder utilizar o uso campeão e ficar sendo proprietária da casa. Porque ela só vai morar ali com a família enquanto trabalhar lá na, na mineradora né? de, de bauxita. No dia que ela for demitida de lá, ela tem que deixar a casa e você não consegue entrar na cidade você só entra na cidade com autorização nós que íamos para lá de navio a gente passava uns três ou quatro dias carregando bauxita a gente ia para a terra a gente tinha autorização a cidade é toda monitorada por câmeras você o tempo inteiro está sendo vigiado na cidade é como se fosse um big brother tá e e as pessoas lá são muito é, recebem muito bem a gente são muito bem recebidos por lá não tem violência não tem prefeitura, é né? uma cidade assim, que não tem assim, uma, uma lei. A única lei que tem é, que é essa lei da é seguir as regras normas da empresa lá né? e da mineradora de bauxita lá. Trombetas é uma cidade bem interessante. Tá? E Manaus né? é outra terra, é outro mundo. Muito, é outro mundo mesmo, é um lugar, o Teatro Amazonas é uma coisa fantástica de se conhecer. Quando chega em um porto, pode descer e andar pela cidade ou tem um limite? Olha, depende de qual navio você está e qual rota que você está. Tá? No tempo que eu estava em navios que fazia alongada, ele, principalmente os navios granelheiros, que passam mais tempo nos, nos portos, né? Vamos supor, se eu estou carregando trigo ou arroz, você não pode molhar a carga. Então, se começar a chover, você tem que fechar o porão e parar de operar. Já em Belém, já estive muito em Belém do Pará. Conheço, conheço bem Belém do Pará. Conheço muito. Só nunca fui no Círio de Nazaré. Nunca, nunca vi o Círio de Nazaré de perto. e Era uma das coisas que eu gostaria de ver. Mas, continuando, respondendo a pergunta ali, é, você poderia, podia, no tempo que eu trabalhava nesse navio, fazer um curso, Navio, o navio, principalmente o granileiro, né? ele passava quatro, cinco dias no porto. Aí você pode descer no seu horário de folga. Né? Na época, éramos três pilotos mais imediato, então, às vezes, eu ficava 12 horas de folga. Nessas 12 horas, eu ia para a terra, fazia fotos. Quer entrar no meu Flickr? Eu tenho um, um Flickr né, que, que tem a minha vida inteira no mar, todas as cidades que eu conheci. Tem, é. Vida no Mar é, tem essas coisas de boa. Sabe? A gente conhece muita gente. E você vê a diferença de, de povo, a diferença de costumes. Você conhecer o povo do, o povo do Nordeste, o povo do Nordeste ele leva você para dentro da casa dele. Você, você vai lá no Nordeste e eles te recebem de braços abertos. Já o Sul, o pessoal do Sul é bem mais fechado. O Sul é mais difícil de você fazer amizade com o Sulista. Olha, Samuel, a sua pergunta é interessante. Eu esperava, até esperei essa pergunta. Eu até esperei que alguém me perguntasse isso. Nos, o casal a bordo, no caso que eu falei de você levar a esposa para viajar contigo, você sendo o, o tripulante, né? Ou, de algum tempo para cá, mais recentemente, quando nós começamos a ter mulheres na marinha, porque quando eu comecei só podiam homens, né? as mulheres não podiam ir para a marinha mas quando elas ganharam, conquistaram o direito de ir para a marinha também, tanto na marinha de guerra como na marinha mercante, começou a aparecer mulher a bordo. Então, é normal, aliás, é normal em qualquer empresa, não é só na marinha mercante não, de separar os casais. Né? Existe um efeito aí, eu, eu não sei como é que se dá o um nome de, uma, de um efeito que se dá. Eu, quando você... É, tipo assim, o médico não pode tratar do filho, tem que passar para outro médico para cuidar do filho dele, tá? Então, existe um conflito um conflito de, de interesses eu acho que o conflito de interesses é, seria o termo certo se alguém souber aí se alguém souber qual é o termo certo, filosófico aí me fala, eu não estou bem lembrado depois eu posso até pesquisar é você Se você for superior à sua esposa, como é que você vai lidar com isso? Entende? Então, é, acho que é conflito de interesse. Quando existir o conflito de interesse, você tem que separar o casal. Isso aconteceu na Varig, aconteceu em várias empresas que eu viajei. Normalmente, quando o, o marido estava embarcado, a esposa estava em casa, e vice-versa, quando a esposa estava em casa, o marido estava embarcado. A empresa procurava não botar os dois a bordo ao mesmo tempo. Existe, acho que é conflito de interesse mesmo o no nome. Tá? É, o tempo máximo que pode ficar em alto mar, o tempo que for preciso. Rapaz. Como eu falei, com os navios Tramp, no tempo do, do, da, dos navios Tramp, né, que não tinha carga certa, é você ficava pode ficar um tipo, quase, eu fiquei quase dois anos no alto mar tá é, você fala sem ir à Terra ah existe um, um navio quando ele sai de Terra ele é abastecido por um certo tempo ele tem um tem água para um certo número de dias tem comida para um certo número de dias tudo é calculado né mantendo a estabilidade do navio que a estabilidade é o equilíbrio do navio né para ele continuar flutuando a carga, tudo é calculado e ele, por exemplo, se você vai daqui para o Japão, você tem que parar em Singapura para abastecer, tanto de rancho, né, de comida, com água e com combustível. Tá? É, sem, sem parar para a terra, depende do navio, depende do navio, cada navio tem a sua autonomia, tá? depende do tamanho do navio e da autonomia dele. É, a gente, como eu falei, é um navio relativamente pequeno em relação aos navios que tem hoje, um navio de cento e poucos metros de comprimento, né? ele ia daqui para o Japão, ele tinha que parar em Singapura para abastecer de combustível, água, comida, depois continuava. Tá? É, agora, casal formado a bordo. Olha, acontece sim. Acontece. Acontece porque eu vi acontecer, no caso, um... Era uma, uma eletricista a bordo e um oficial de máquinas. Foi um navio que eu viajei, que tinha poloneses, o né, comandante era polonês, o imediato era polonês, o mestre era russo, era uma, uma embarcação polonesa. E a eletricista se apaixonou pelo oficial de máquinas, os dois se casaram, tiveram um filho, ele ganhou a cidadania brasileira, ficou, ficou aqui com ela durante muito tempo, depois viajou com ela, ele... Ele vem lá da terra do Drácula, ele vem lá da Transilvânia. Ele é meu amigo no Facebook, até hoje a gente conversa. né? Ele, o comandante que viajou comigo, o Badinsky, que era o chefe de máquina, né? comandante, que olha, olha a pronúncia a pronúncia polonesa é uma das pronúncias mais difíceis que existe no mundo. O nome do comandante era James Lichek. Olha, Przemyslav, Przemyslav. Essa pronúncia Przemyslav é muito complicado, entendeu? Então, a gente chamava ele de gemo, ou então de ele check, que era muito mais fácil. Mas o que o era mais fácil falar, né? Se uma fábrica, o barulho é grande, imagina que uma praça de máquinas em navio. Bom, aí você tem o seguinte, Gladson, Você, para trabalhar na praça de máquinas, você tem que ter todo o EPI, né? Você tem que ter abafador de ruídos, você tem que ter óculos de segurança... Você tem que ter luvas, você tem que ter macacão, tem que ter bota de segurança, você tem que ter todo o que a gente chama de EPI, né? que é equipamento de proteção individual. Tá? Tem equipamento de proteção coletiva e tem o equipamento de proteção individual, que é justamente esse abafador de ruídos. Você não pode entrar na praça de máquinas sem usar o abafador de ruídos. Todos nós tínhamos, eu tinha. No tempo que eu era segundo oficial de náutico, eu era responsável pela segurança, que borda, responsável por extintor de incêndio, bote salva-vidas. Então, é... eu tinha que entrar na Praça de Máquinas e conferir todos os extintores da Praça de Máquinas, se estavam em dia, se estavam dentro da validade. E, normalmente, quem trabalha em Praça de Máquinas acaba chegando num ponto que vai perdendo aos poucos a audição. Tá? Por isso é que a gente consegue a aposentadoria um pouco, de um pouco mais cedo está exposto a, a barulhos está exposto a tempestades tanto na argináutica como o pessoal de máquina tá. hum. é. você tem, precisa ver o um navio no estaleiro o que, que você vai ver de barulho a gente passava às vezes, meses, dois, três, quatro meses no estaleiro aí que você vai ver o que, que é barulho eu quando era pequeno sonhava em ser regente de orquestra olha onde eu fui parar para ter uma ideia Bom, gente, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a, a VI? Eu acho que tá bom, né? 9h30, eu acho que a gente já tá. Ah, Gladys, então. Swap, ela tá em Swap, lá, lá, no, lá em Pernambuco, né? É, tem um estaleiro lá, eu nunca, nunca estive naquele estaleiro em Swap, não, sabe? Mas é ali pertinho de Recife, né? Eu fui muitas vezes a Recife. Recife é uma cidade fantástica, muito boa. Adoro Recife. Estive em Olinda. Eu conheci lá, fui lá no, no, no castelo do, do Brenan, né, que são dois irmãos, né, ricaços. E os dois não se falam. Né, os dois brigaram, não se falam, são dois irmãos ricaços. Um tem um castelo, onde ele tem uma cópia autorizada do pensador de Rodin, em tamanho natural, enorme. Né, e. Ah, Gladys, então você conhece o Castelo Brenan. E a oficina Brenan, né? Tem lá, tem lá na entrada de Recife, tem o, eu não vou falar aqui o nome, senão eu vou prejudicar o canal, né? Mas tem lá o... o tudo que o Brenan faz é, é símbolo fálico, né? Tudo lembra pênis. É, ele trabalha com cerâmica, né? Tem a oficina do Brenan. Então, foram os dois lugares. Qual é a maior dificuldade em relação à tripulação convivência? Giovanni, é o seguinte é você lidar com pessoas, vamos dizer assim, de, entre o mínimo que eu viajei foram 18 e o máximo foram 35 pessoas, de todos os tipos de cultura, religião, é, grau de educação, entendeu? Então, você pode lidar com pessoas que você nunca viu na vida e você é obrigado a conviver com essas pessoas 24 horas por dia. Então, a política da boa vizinhança é boa, mas você não sabe o que a pessoa fala por você lá do outro lado. Então, você não pode confiar em ninguém. E se você ocupa um cargo de chefia, é pior ainda. Ainda mais imediato, até comandante, porque as pessoas se aproximam de você pela sua posição e não pelo que você é. Então, eu, eu demorei muito. A gente, quando vai para bordo, quando a gente vai é, viver uma vida no mar, a gente amadurece assim, em questão de... Meses, porque em terra sem ir para o mar demor demoraria anos para amadurecer. Eu demorei muito, eu demorei muito, eu apanhei muito tá? até eu chegar a ser o que eu sou hoje, a maneira de eu pensar que eu tenho hoje. Eu demorei muito, porque o pessoal se aproveita, né, da sua posição, tem, se aproxima de você porque você é superior a ele. Então ele quer puxar teu saco, ele quer estar bem, quer ficar na boa, né? Como os muçulmanos fazem as orações no navio é o seguinte: é, você tem que separar. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que você sabe disso, é, que o você é, o muçulmano é uma religião, né? Ele é, no caso é o mesmo Deus e tem aquela famosa história a, a história deles é muito famosa, né? Entre Isaac e Ismael, né? Que se separaram, que um foi expulso de casa, né? Do Abraão que teve que transar com a, com a escrava, para ter o Isaac, né? para ter o Ismael primeiro. Ele amava Ismael, depois, com um o tempo, foram três, entraram, teriam pela Bíblia, teriam entrado três anjos lá na casa do Abraão, que, na verdade, não no três anjos. Pegaram a Sara, aí nasceu o Isaac, né? E ela falou que os anjos disseram que o Abraão deu a luz a Isaac. Né? Só que teve começou uma guerra, porque a Sara começou a exigir que Ismael e a escrava, que era a mãe do Ismael, que fosse expulso de casa. E eles foram atravessaram o Jordão e criaram a Palestina. De lá, então, começou a eterna guerra entre, entre os israelenses e os árabes. Começaram, começou dali. né Então, o é, Agar, Agar, acho que era o nome da escrava, é isso mesmo. Quem conta muito essa história é o Jamal que é aqui também da, da resistência científica. Ele conta essa história, ele tem um vídeo dele que ele conta essa história muito bem contada. Os muçulmanos é o seguinte, eles têm que fazer cinco orações em direção a Meca todos os dias. Essa oração deles é um exercício de humildade, tá? Eles começam em pé e vão para o chão e batem a cabeça no chão. Eles chegam a chorar, tá? eles chegam a chorar. Então, é, eles têm até aplicativo no, no, no celular que mostra para eles a direção de Meca, tá? E eles têm o radan, né? O radan é um canto, né? Que o pessoal da que mora lá no, nos países muçulmanos lá na, na, nas Arábias lá, eles ouvem das mesquitas o, o canto do radan, que é um canto um canto triste, lamentoso, né? Que tem até um cantor pop aí que eu esqueci o nome dele, que ele foi criado, a avó dele criou ele desde pequeno, e ele cantava radan, ele fazia radan porque a avó dele era muçulmana. E ele usa o, o, o estilo de, de canto do muçulmano, do, do Hadam, que é uma escala totalmente diferente da escala musical aqui do Ocidente. Né? Então, é, esse, o muçulmano ele tem a hora certa dele fazer. Então, por exemplo, o comandante chegava para mim e dizia Marcos, você toma conta do navio para mim, porque eu vou ali fazer minha oração. Eu lá claro, por favor. E olha, eles eram, eles eram super gentis. Me tratavam muito bem. Hoje, em dia, o senhor acha que ainda vale a pena fazer a iPhone, mesmo com todo esse desemprego? Olha, eu não sei como é que está, porque eu, eu faço parte de alguns grupos de, de marítimos, né? inclusive o pessoal da minha turma está todo num grupo só. Nós chamamos de Seteno Veteranos, pessoal da turma de 79, de 79, então são os veteranos de 79, daí Seteno Veteranos, né? é o nome do grupo. A minha turma inteira está lá nesse grupo. Todo mundo se formou junto comigo. Tem policial militar, tem policial federal, tem médico ginecologista, tem advogado. O pessoal foi abandonando o mar e foram buscando outras profissões. Eu fui um dos únicos que fiquei até o final. Até me aposentar, né? Ainda tem gente que está embarcada até hoje. Né? E eu não sei, mas eles estão toda hora nesses grupos Colocando ofertas de emprego na marinha Ah, tal empresa está pedindo Está procurando chefe de máquina Está procurando marinheiro Está procurando isso, aquilo Tenho colegas que, marinheiros que viajaram junto comigo Que hoje que são contramestres São mestres hoje, né? E, e eles voltam e meia conversa comigo pelo Facebook Tem muita gente que ainda mantém o contato Certo Bom, gente, eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom, acho que já deu para bater um papinho. Tá muito quente aqui, tá um calor danado. Tá tarde. Né? Primeira live do mês e eu pretendo fazer uma live aí em breve, tá? Eu só estou esperando começar o ano para eu fazer um, um contato com o representante da Sonia. A Sonia é a. É a organização brasileira que cuida do, dos asteroides potencialmente perigosos à Terra. Tá? Então, aquelas cinco mini-aulas que eu fiz, eu tenho uma playlist com as cinco mini-aulas, na verdade são sete aulas, porque a primeira é uma introdução, aí tem as cinco mini-aulas e o fechamento é uma live, e eu consegui que esse representante da SONIR viesse para ficar na bancada comigo, e ele vai falar sobre a SONIR. Né? E eu sou voluntário da Planetary Society dos Estados Unidos, Sou voluntário no sentido de divulgação, faço parte da Planetary Society. daí no meu canal no, no final todo todo desfecho meu do canal tem os apoiadores, né? Que eu tenho dois apoiadores só, né? Mas que são interessantes. E é, caiu aqui, deixa eu ver o que é que hoje voltou, tá? faz um grupo para os inscritos, eu tenho um grupo, eu tenho um grupo lá do, do Centro Alto, tá? Quem quiser entrar, quem for inscrito no meu canal e quiser entrar no meu grupo, é só botar uma mensagem lá no meu grupo que eu insiro. sem problema nenhum, só deixar agora, entra em contato comigo pelo Face, procura lá no Facebook Marcos Maranches, vocês vão me ver lá com o símbolo do Krav Magá, que eu pratico, né? Vocês vão ver lá é... isso aqui, ó. Vou ver se dá para vocês verem melhor aí. Melhorar minha cama, que eu não tenho muito espaço. Mano. Eu pratico o Maga, eu sou faixa laranja, tá vendo? Então, o meu, meu, meu ícone lá no Facebook, eu estou com o símbolo do Créve Magá do lado. Vocês me acham lá. Bom, então, vocês procuram o canal do Centronauta, que vocês vão me achar também. Manda uma mensagem para mim, manda o telefone, que eu boto vocês no grupo do Centronauta, quem for inscrito no canal. Porque eu estou precisando de views, gente. Eu quero bater a meta de 4 mil views anuais que eu não cheguei, estou mais ou menos na metade, né? Está demorando muito isso. É, não caiu, não. Tá bom? Então, eu estou esperando começar o ano mesmo para eu combinar com esse representante da Sonia para ele fazer a live aqui, para vir para a bancada comigo, porque ele é a autoridade aqui no Brasil, do assunto. Ele também faz parte da Abramon, só que a Abramon é mais voltada para o estudo de meteoros. Tá? Quem se preocupa com a atividade de asteroides potencialmente perigosos os famosos NEO, né, que é Near Earth Objects. É o pessoal da Sunir. E podem ficar tranquilos, meu amigo. Durante... Olha, não tem nenhum asteroide em rumo de colisão com a Terra. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Nenhum deles. Daqui tá? a anos, não tem asteroide que vai bater na Terra, não. Podem ficar tranquilos. Teve uma live que eu participei aí, que falou que... que tem, um cara foi lá no meu canal, não foi uma live, não. O um cara foi lá no meu canal, falar numa, numa dessas minhas mini-aulas, foi um cara lá dizendo que estava vindo um asteroide aí chamado Nemesis, que ia bater com a Terra, infelizmente. Eu bani o cara do canal. Enchei ah, ah, o saco de outro. <risos> não, dou, não, dou, não dou chance, não. Quem já me viu moderando uma live sabe como é que eu sou. Comigo não tem, não tem chance para essa turma, não. Eu medo ferro mesmo. Tá bom, gente? Então, olha, eu, é só confirmar com ele. Eu estou fazendo essa live aqui, porque dentro da resistência científica, né, a gente combinou que a gente ia fazer uma live pelo menos uma vez por semana. Eu estou fazendo a minha agora. E a próxima deve ser com esse representante da Sonia. É só falta ele, eu deixar ele... Ter, com o ano começar, ele deve estar terminando ainda o Réveillon dele, né? Aí que eu não quero também incomodá-lo. Ele ele é muito arisco, ele é muito difícil, ele não gosta de participar de live, mas vai ser a segunda vez que ele participa da live comigo, porque é a segunda vez que eu faço esse assunto, que eu, que eu faço essas aulas. Com, fiz com autorização e com a permissão lá. Eu tenho o certificado de, de curso que eu fiz da defesa planetária. Eu sei quais são os meios de se defender a Terra. Sei também quais são os meios que não, você não pode tentar explodir um, um asteroide. Sei a diferença entre asteroide, meteorito, meteoroide, meteoro. Sei a diferença disso tudo. E tudo isso é explicado nessas aulas. E esse Cristóvão Jacques, né, da Sonia ele vai estar presente comigo na live. Eu vou tentar também convidar o, o, o, aquele rapaz do Pequeno Passo, ele trabalha lá na, na base lá do Maranhão, né? A nossa base de lançamento lá no Maranhão. Ele é do, do Science Vlogs, né? Eu não sei se ele vai poder participar, mas eu vou convidar ele para vir para a bancada também, né? Vai ser uma presença muito importante. Então, talvez eu, Jacques e, o, e esse menino do do pequeno passo. ainda não falei com ele não. Eu vou entrar em contato com ele, vou convidá-lo. Se ele topar e tem que combinar, é, fica mais difícil que tem que combinar o horário, né, porque eu, eu, o da Sonia ele é complicado, ele, ele fala assim, ó, eu posso dia tal, tal hora, então vai ser aquele dia, aquela hora, tem que ficar à disposição dele, né, aí eu monto a live aqui no meu canal, ele vai ficar aqui, ele compartilha a tela dele, que vai mostrando, ele, olha, ele tem gráficos, ele tem, ele explica tudo com calma, o que é um Apolo, o que é um Artemis, quais são as, as, as diferentes denominações que são dadas os asteroides, de acordo com a proximidade que eles vão passar, entende? Ele é um expert mesmo. Inclusive ele que me ensinou como é que se pronuncia, como é que se pronunciava o sonir, né? Que eu pronunciava sonear naquele tempo. Ainda não sabia a diferença da Bramon para sonir, né? E vocês vão conhecer. Eu peço a todos vocês aqui do chat que conheçam os canais da Resistência Científica. Depois eu vou deixar aqui na descrição da live. Tem todos os meus vídeos. Tem tem o, o. Eu vou até pegar aqui o, o link do, do, do nosso site. Tá? Que eu vou. Colocar para vocês aqui. Twitter, Instagram, Facebook, site. Aqui, ó. E aqui também tem o. Vou dentro dos integrantes da rede. Aqui estão todos os nossos links da, da Resistência Científica e eu peço a vocês que se inscrevam. Eles vão conhecer os canais da, da Resistência, tá? Passou por muita coisa. Eu vou deixar só o canal dos integrantes aqui. Fica melhor, tá? Só os integrantes. E vou deixar também o meu canal. Vocês já devem conhecer. Que aí vocês vão lá e. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Entre em contato comigo. Entre em contato comigo pelo, pelo Face do Cientonauta. Procurem que lá que vocês vão encontrar. Ah, só vou colocar o link do meu canal aqui para vocês. Conheçam a resistência científica. Vocês não vão se arrepender. Tá? Eu costumo dizer que canal pequeno também tem direito à credibilidade. Certo? A gente lida com a ciência de maneira séria, a gente não tolera a intolerância, nós não toleramos a intolerância, nós somos intolerantes à intolerância. Isso são palavras de Neil deGrasse Tyson, gente, não são minhas não, tá? Eu sou intolerante à intolerância. Ele falou isso um dia, ele fez esse tweet um dia desses aí. E eu retuitei. Então, é, é isso aí. Muito obrigado a vocês tá, por terem comparecido. É, agradeço mesmo, de coração. Um abraço a todo mundo aí. E vou indo nessa, tá? Vou deixar vocês em paz aí. Bom ano para vocês todos. Feliz início de semana. Não vou dizer feliz início de ano, porque o ano só começa depois do carnaval, realmente, né? Ainda vem carnaval ainda aí. Um abraço para todo mundo, tá? Fui. Primeiro esse primeiro link que o canal não fala que o canal não existe então eu botei errado pera aí que eu vou pegar de novo só um momento e agora se vai Lembra para se dar certo por favor espera aí vê se consegue entrar Senão eu já vou abrir aqui, ó. Eu vou buscar lá no site. Vou buscar lá no site do, da Resistência. Vou buscar o lugar certinho para vocês. Isso é rapidinho. No um instante eu faço. Ah, entrou? Então tá bom. Aí você tem todo mundo, tá? Tem gente nova na Resistência, que a gente está colocando no site aos pouquinhos, mas você aí você vai ver todo mundo que faz parte do canal lá tem todas as, inclusive o meu tem lá o tá sou eu, tá? Então, vocês vão ver o meu avatar e vão ver o, todas as minhas, as minhas redes, meu Instagram, meu Twitter, eu tenho dois de cada, eu tenho dois Faces, um particular e um do canal, eu tenho dois Twitter, um particular e um do canal, e tenho dois faces, tenho dois Instagrams, um meu particular e um do canal também. Além de eu, além de eu controlar o site o, e o o Instagram e o Twitter da Resistência. Tá bom? Então, um abraço, gente. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. E fui.